Por que é que o Correio da Manhã é a imprensa mais vista em Portugal? Seja em termos de jornal e em termos de, em termos de, de cabo, tem um canal super, super, super um, volumoso em termos de tráfego. É por isso as pessoas as pessoas não estão, não estão interessadas uh, neste momento em ter qualidade. Há um nicho muito, grande, muito pequeno em Portugal que está interessado em informação de qualidade. Uh, são pessoas que estão são são muito mais evoluídas em termos em termos da própria própria independência de pensamento e que não não não aquela necessidade de consumir consumir informação e pronto isso é outra questão isso tem tudo pano para mangas que é que é a velocidade com que nós consumimos informação nós não estamos não estamos dispostos a investigar a conhecer eu eu via aquela série da Netflix sobre o Bill Gates eu fiquei fascinado pela pela maneira como ele absorve informação ou seja o tipo que quando vai ler sobre sobre programação não lê um livro sobre programação ele lê, lê sete ou oito autores sobre programação e é um bocadinho isto que nós devíamos fazer face à, à informação que nós temos devíamos contrariar devíamos ser críticos Devíamos, devíamos saber nos posicionar em termos daquilo que é o receptor, que somos nós, ou seja, não devemos dar tudo por adquirido, Devemos, se há algo que nos interessa, devemos saber uh, contradizer, devemos procurar mais informação, devemos saber, saber definir, especialmente sendo, sendo uh, socialmente evoluídos em nível digital. E nós não fazemos isso porque também, também vivemos um bocadinho em modo, em modo automático e a rapidez com que consumimos informação. nós temos, temos seis ou sete redes em que vendemos informação, temos as nossas redes pessoais, temos as nossas redes profissionais. Temos o nosso trabalho, temos o, especialmente agora em teletrabalho, isso não acontece mais. Temos o nosso filho a chatear porque nós não lhes damos atenção. O meu filho já me disse: pai, eu queria ter outro pai, como eu não dá atenção nenhuma. Estás a ver? Isto é boeda cruel. Isto é boeda cruel. Mas é verdade. Se nós pensarmos nisto de uma maneira crítica para connosco, é nós vivemos numa velocidade em que muitas vezes a culpa também é nossa. Eu acho que neste processo de informação e de, de, de, da degradação da informação, todos temos culpa o consumidor porque não é mais crítico, o jornal porque sucumbiu àquilo que é a força dos números e, do, e da, da, da, da publicidade e de pagar os jornais ao final do dia, ah, e o próprio contexto que, que, que proporciona, proporciona um acesso à informação muito mais fácil, mas também muito menos eficaz. Porque eu, eu, eu, há bocado estavas a falar de notícias ao minuto. É... De, de, eu vi, vi um acho que foi do WoodSuite. vi, um, vi um, tive um, tive a fazer uma formação para pequenas e médias empresas há poucos dias uh, tendo em conta como é que se devem posicionar no Facebook e um dos dados que tinha que tinha esse, esse, essa análise do WoodSuite que eu vi é que pronto a Google o Facebook depois tens o site do Benfica um dos sites mais vistos em Portugal no décimo lugar aparece Notícias ao Minuto, muito mais do que qualquer outra imprensa. Aparece a bola, ligeiramente abaixo ligeiramente acima. Não consigo precisar. Mas o Notícias ao Minuto, e isso é revelador, era um dos sites mais vistos em Portugal. Muito mais do que o Expresso, do que o Público, do que o Sol, do que o I. Eram Notícias ao Minuto. Acho que, acho que está tudo dito. Diz muito, diz muito aquilo que é, que é o clickbait, que é a notícia que nos interessa a nós enquanto enquanto utilizadores de redes sociais. E depois, depois também estamos a falar disso, é que as redes sociais e a forma como os jornais e a imprensa se posicionam em termos de redes sociais faz toda a diferença hoje em dia. Porque eu não tenho, base de, não tenho a base dos, dos, dos acessos, não, não sei sequer qual é a percentagem que representa. Já tive, agora não, não tenho acesso. Mas eu acredito que seja uma porcentagem acima dos, dos 50% na boa. Na boa that we are going